olá galera tudo bem com vocês Miguel Alves aqui sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital pessoal fica comigo assista esse conteúdo dessa aula até o final porque tenho certeza que vai te agregar bastante vai te ajudar muito tá para quem tem dificuldade de poder criar um anúncio do zero então essa aula aqui na prática o passo a passo como você executar aqui de forma bem estratégica bem bem alinhada e profissional beleza então não, não perde nenhum, nenhum conteúdo aqui já peço para você já descer aqui embaixo já se inscrever no meu canal tá deixar seu like o seu comentário e não esquece de poder ativar o sininho para ser notificado sempre que eu entregar um vídeo para você aqui novo no canal beleza então poxa vamos lá galera é, já bateu um cá porque aqui, aqui eu peço de verdade você que chegou aqui agora é né, de paraquedas também já se inscreve no canal também já compartilha o link do canal beleza e também o pessoal que tá aqui, também muita gente não tá é, visualizando os vídeos, muita gente não, não tá aproveitando o material. Porque eu, o que eu entrego aqui é de graça, aqui no canal, tá? Só com meu, que eu, que eu aplico, né? Em, em meus negócios, tá? Então, cara, isso tem é muita enrolação, pelo amor de Deus. Tá? Vamos executar aqui a parada, porque eu quero que você aprenda, tá? Eu não quero que ninguém fique aqui enchendo linguiça, isso, não. Beleza? Porque se você, se você não quer aproveitar o conteúdo aqui, beleza. Tudo bem, procurou outros vídeos que aí tem na aqui no... É, e tem aqui no, no YouTube e tá tudo certo, beleza. Eu não vou cortar essa parte e aqui. Eu quero pessoas realmente que, que me agreguem, tá? Porque eu tô aqui para agregar também na vida das algumas pessoas também. Beleza, então bora para os conteúdos aqui que é a parte que eu gosto de poder entregar para você aqui na prática. Beleza, embora. Então, beleza, pessoal. É o seguinte: tá, o processo aqui é o mesmo, tá? Tô dentro do meu gerenciador de negócios. Beleza, então é, eu, vou, eu vou clicar aqui agora, tá? Em criar. beleza então pessoal aqui como de costume tá vai, vai abrir para você aqui essa janelinha beleza e aqui eu vou trabalhar né como é uma, uma campanha bem específica um que é para tráfego local tá eu vou testar aqui eu testo bastante aqui é tráfego né, e também mensagens tá eu vou fazer aqui com, com o nosso com o nosso objetivo de mensagem beleza eu vou testar aqui essa parada para ver o que, que realmente vai é, trazer para mim de resultados beleza então vou clicar em continuar e perfeito aqui tá que vou, vou dar aqui um nome aqui da campanha tá Vou colocar aqui o nome do produto. Tá loja Mesquita. Perfeito, loja Mesquita. Beleza, aqui eu vou manter aqui porque eu não vou mexer, tá? Porque eu quero trabalhar uma estratégia bem específica. Então eu vou manter aqui nesse nessa mesma performance que, que tá. Eu não vou mexer aqui em nada. Em nada, beleza. Vamos clicar aqui em avançar. E aqui, tá? Vou, vamos aqui dar o nome aqui do nosso conjunto. Beleza? De forma bem simples aqui. para não te abandonar, você coloca aqui sempre aqui o conjunto. Você coloca 01, por exemplo, e fecha, tá? Só para você saber, beleza? Conjunto 01, beleza? Para não te dificultar. Então, procura sempre fazer o simples, tá bom, gente? E aqui, ó, tá? O clique aqui para mensagem. Você pode ver aqui, ó. Clique para enviar mensagem, tá? Aqui tem, aqui, ó. É, mensagem patrocinada ou clique para ver a mensagem. Então eu gosto de poder manter no padrão, tá? Que é realmente o que dá o que dá mais resultados. Beleza? E aqui tem é esse essa parte aqui. Você pode manter aqui no no message, certo? E você pode marcar aqui Instagram. Beleza? Marca aqui Instagram, certo? Será para ser para vocês você erroszinho aqui, ó. Você clica aqui, fecha. Tá tudo certo, beleza? Não vou ficar se incomodando com o do do Facebook não e aqui você vai aqui ó em contas tá essa parte que você vai escolher qual a página que exatamente que você quer beleza trabalhar então aqui ó eu vou por exemplo aqui o cliente vai ter né é, lá vai ter é, a página dele beleza então eu vou clicar aqui ó, por exemplo na página você vai definir a página tá bem especificamente beleza manter aqui Aqui, ó, ele pede para conectar a conta do Instagram, beleza? Porque realmente é, não tô com o Instagram aqui nessa conta, mas vamos tentar aqui ver se a gente consegue vincular o Instagram aqui nessa página, beleza? Então é bom, é bom aparecer isso aqui, porque você já vai saber, se caso aqui realmente de alguma coisa, tá? É, algum problema assim desse tipo, você já vai saber como executar a parada toda. Tá sem enrolação? Clique aqui, ó, como continuar, aqui, tá? Vamos clicar em continuar para fechar, para conectar essa conta, beleza? A tela aqui. E pronto, beleza. Foi conectado para você aparecer para você aqui. Tá, essa opção aqui é porque realmente é esse meu Instagram já está conectado. Tá, em outra página. Acabou de me informar aqui. Beleza, então se o teu aqui tiver tudo ok já tiver conectado bonitinho, tá. Ele vai mostrar que conectado ele já tá tudo bem alinhado, tranquilo, sem nenhum problema tá aqui vamos, vamos continuar tá e aqui vamos colocar aqui o nosso orçamento muita gente coloca aqui é, orçamento meio, meio aqui, sabe? É, que sabe é, desproporcional de como que tu vai é, fazer cara então velho tenta é, é, é, é sabe ter é um plano tá um plano realmente para você trabalhar em cima do teu orçamento tá se você tem 300 reais cara porra faz um investimento aqui coloca aqui cara por exemplo 10 reais diário para você poder testar beleza conforme você for tendo aí o teu primeiro resultado você vai você vai utilizando e vai depois tu vai escalando a parada tá você vai colocar aqui ó 12 reais vou colocar 12 reais aqui tá vamos mudar aqui o valor Eu tenho um errozinho aqui Vou colocar aqui 12 reais para perfeito então, vamos manter aqui nos 12 reais beleza diário beleza sem muita burocracia beleza e aqui ó você pode manter aqui também isso vai de acordo muito né do que tu vai fazer aí tem um data e tem um término né para poder eu rodar essa, essa roda esse meu anúncio então poxa então você vai decidir então é livre é aberto manter aqui tá não mexe nada então, não mexe em nada, tá bom? Ah, eu, por exemplo aqui, ó, um ponto, tá? Que eu quero falar um pra você antes de eu poder esquecer. Beleza? Aqui, esse ponto. Ah, eu tô rodando, eu vou começar a rodar minha, minha campanha agora, tipo, poxa, eu vou fazer agora à noite. Tipo, hoje à noite, tipo, cara, quando for de madrugada já vai estar tá rodando. Cara, você pode programar isso aqui, tá? Você coloca pra rodar aí seis da manhã, tá? Por exemplo, você pode colocar aqui... 5 da manhã, beleza? Então, para você não tá aí gastando o seu e mostrando seu anúncio, tá? E sem ter ninguém vendo o seu anúncio, beleza? Então, coloca pra rodar seis 6 da manhã, por exemplo, tá? Que vai ser mais aí alinhado, tá? Vai ser mais de acordo aí com o que você vai estar tá fazendo, tranquilo? Sem muita enrolação. E aqui o público, aqui ó, você vai trabalhar esse público aqui. Aqui é bem, é bem legal, você pode trabalhar público salvos que é o caso que você tenha, tá? Mas aqui eu vou editar, aqui ó, aqui eu quero. Aqui eu quero, como é para negócio local, né? Eu quero realmente colocar somente os raios, né? Aonde que é que eu quero que o meu anúncio apareça, tá? Só quero que mostrar local, eu não quero para o Brasil, beleza? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui o Picos, beleza? Ó. Coloquei aqui o Picos, Piauí, vou colocar aqui para rodar um pouquinho. Então, ó, tá? Eu posso até pontuar, tá? Aonde exatamente que eu quero que apareça, né? O Que, que meu anúncio, ele, ele apareça, tá? Eu posso até pontuar, eu posso co colocar aqui os pinos, né? Por exemplo, aqui eu posso... Tá, ó, olha aqui, ó. Tá? Você pode ver que tem um raio aqui, tá? Eu posso até aumentar um pouquinho para mim poder ver, ó. Tá? Os raios que realmente, eu posso, né? Tá executando aqui, tá? Por exemplo, aqui eu posso pegar aqui, ó. Posso pegar um pino aqui desse. Tá? Ó, pegar aqui um pino aqui, ó já que esse pena que eu posso arrastar para cá ó. e lembrando que nesse ponto aqui beleza ao fazer aqui esse processo tá Lembrando que aqui você pode incluir você pode incluir ou você pode também excluir tá então aqui incluir você pode incluir é outra localização como colocar aqui ó bairro e poeira por exemplo, ó. Também, ó. Posso colocar também, tá? Eu quero uma coisa mais bem específica. Eu posso colocar. Beleza? Aqui eu vou manter aqui nesse posicionamento aqui, tá? Picos, Beleza? Aqui eu posso aqui, ó. Adicionando... E aqui eu posso adicionar aqui um pino. Ó. Colocar um pino aqui. Beleza, ó. Posso colocar aqui, ó. Aonde eu quero que realmente, que realmente mostre, né? Vou colocar aqui, ó. Beleza, ó? Então, ó, tá? Posso colocar mais aqui, eu vou deixar mais ainda, ó, colocar, vou adicionar pino, clique aqui, ó, beleza? E vou colocando aonde realmente que, que eu, eu quero, né, que esse meu anúncio ele apareça, tá? Eu posso até dar um zoom aqui pra vocês ver de, bem detalhadamente, tá, ó? Certo, ó? Então, que okay, ele vai aparecer nos raios, né, que exatamente que onde eu quero, tá? uns raios de é, tem 10 km tá tem aqui ó tá aqui são aqui ó 16 km tá 40 km então eu posso é, mostrar realmente tá é, nesses raios aqui especificamente ok é, aonde meu anúncio ele pode estar tá aparecendo né para esses locais beleza então eu vou manter aqui nesse posicionamento aqui tá é, nesse, nesse, nessa três nesses é, três pontos mas caso que você realmente não queira você pode clicar aqui ó Tá? Nesse pino tá? Você pode clicar aqui clicar nesse pontinho tá? E você pode excluir, ó Excluir, tá? Ó, você excluiu, beleza? Você pode excluir Certo? Você pode excluir esse pino também Tá? Mas aqui eu vou manter aqui, ele aqui é, Adicionado aqui, tá? Ó Vou colocar ele aqui, manter ele aqui adicionado Porque eu quero ele mais bem aproximado Aqui, tá? No raio que eu, que eu quero que ele apareça Beleza, ó, tudo certo Vou adicionar, vou adicionar mais outro aqui, ó colocar um, um bem aqui essa região correto ó? que legal né então vou dar aqui mais um zoom só para a gente poder ver tá ó olha só onde que, que ficou né ficou aqui tá ó ficou pegando aqui tá é, é digamos que a loja aqui né é aqui no centro tá e aqui ok meu sei ele vai poder né tá é, esse é, vai estar tá exibindo meu nusse o meu vai estar tá podendo não vai estar tá exibindo aqui né nesses pontos aqui tá também aonde eu marquei correto então aqui ó tem bem aqui em cima aqui tá você pode estar conferindo aqui tá os raios especificamente tá de 16km pode estar marcando ah, eu quero mais próximo para marcar, para marcar aqui para 5km ah eu quero uma coisa mais de, de 20km 30km você vai marcando tá então de acordo com o que tu vai for fazendo aqui tá isso vai ser bem uma coisa bem específica de acordo com o teu negócio tá tranquilo aqui tá beleza tá tudo ok e aqui eu vou Vou rolar aqui embaixo tá a idade específica que eu, que eu quero aqui é eu vou colocar aqui de 18 mesmo tá 18 aí a, a 55 colocar aqui 54 tá bom ponto beleza o meu negócio aqui é o que eu quero fazer tá de 18 a 54 você pode aqui manter aqui deixar esse ponto aqui, né? tranquila e aqui expansão do direcionamento detalhado ativado você pode que isso vai depender bastante eu não gosto de, de deixar isso aqui ativado isso aqui quando meu acompanhamento tá muito ruim que eu deixo tá muita gente usa da forma que for é que for fazer. então depende demais aqui tá que depende muito então eu não gosto de deixar, deixar isso aqui marcado não vou desmarcar isso aqui beleza desmarquei tudo certo tá aqui o gênero aqui ó tá eu posso manter aqui em todos tá bom como já é para negócio local tá é de uma loja então de fato eu vou deixar todos aqui né geralmente é, é, se for uma coisa bem específica você se for uma, uma loja feminina você pode manter aqui é né? mulheres ó somente mulheres marca aqui ó. somente mulheres beleza tá bem amplo o público tá vendo é bem ampla que você pode ver aqui ó tá bem amplo tá então isso aqui é bem é bem legal você sempre observar esse ponto aqui o tamanho do público né tá legal certo é aqui esse ponto aqui agora é, aqui ó esse ponto aqui agora posicionamento essa é, pode ah poxa eu quero testar eu quero ver realmente eu quero descobrir aonde é, eu posso é, é, trabalhar mais né colocar mais força mais é, em meus anúncios é, em qual posicionamento que eu quero sabe saber que é, é melhor para mim para empenho da minha campanha então coloca aqui ó posicionamento automático Tá Super recomendo tá, o manual? É quando cara, coisa manual é quando você você já sabe, não né, coisa bem mais bem específica daqui tá? que você já testou e você já sabe que ali que ele que que já funciona. Aí você vem aqui em posicionamento manuais e você, você vai colocar né? Aonde que você quer que seu anúncio rode passe tá? é no vídeo do, do Instagram, se é no nos stories, tá? Então e aí por aí vai vai tá, tem é muita muita enrolação que não gosto de conversar muita coisa, não tá? Então vou clicar aqui ó, em posicionamento automático. Beleza, pra gente poder testar gente ver e validar o nosso anúncio. Tá? Clica aqui agora em avançar. Beleza. Nesse ponto aqui, certo? Bom, e aqui se você for trabalhar com a imagem, tá? Você vai colocar a imagem 01. Tá para ficar mais fácil, beleza? Ah, eu vou trabalhar com vídeo. Você pode testar também. Você pode colocar aqui vídeo 01 beleza? Então vamos testar aqui os dois aqui para gente ver como é que fica, beleza? Vou colocar aqui imagem, ó, imagem 01 beleza? Vamos fechar. Tranquilo e ponto. Certo? E aqui você pode trabalhar. Ó, aqui tem os um, um, um, um formatos assim que você pode estar tá trabalhando. Ah, imagem ou vídeo, tá? Único. Um. Ah, eu quero trabalhar com carrosséis. O que é o? O que é carrossel? Carrossel. É aquele, aqueles anúncios que você vê que tem quatro, seis imagens ali, tá? Sete imagens, oito imagens, tá? Que você vai rolando pro lado, beleza? Aí são estilos carrosséis, tá bom? Estilo o formato de carrossel, da forma que você bem pretender chamar, tá bom? Estilo carrossel, você passa aqui, tá? Você passa, então você tá passando ali, né? Um anúncio de carrossel, beleza? Então, beleza, aqui ó, vamos marcar aqui, o mídia, tá? Você vai selecionar aqui uma imagem, vamos, vamos aqui, colocar aqui uma, uma imagem, você vai carregar aqui ó, tá? Uma imagem específica do seu computador. Eu tenho aqui umas imagens que já tenho pra, pra poder testar, beleza? Vou aqui uma imagem. Ó, eu tenho aqui essa imagem, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui essa imagem aqui. Carregando. Beleza, tá tudo certo, ó tudo tudo tudo ok certo vamos clicar no concluir carregando a imagem. certo ó beleza que legal né vamos pegar aqui agora a copy, certo a copy. tem aqui alguns copos aqui que eu peguei já para poder a gente testar ok ó Vou pegar aqui essa copa aqui copiar copia já pronta que já deixei prontinha para não rolar muito no vídeo Tá, e também eu não quero correr no vídeo também, não, porque eu quero que você aprenda essa porra aqui, beleza? Vamos dar aqui, ó, clicar aqui. Tá, ó, você pode ver que o anúncio já ficou legal, tá vendo? Ó, vamos colocar aqui uma, uma headline aqui, beleza? Vou colocar aqui, ó, perfeito, e aqui, ó, vamos colocar bem aqui, é do. O título aqui embaixo, ó, por exemplo, aqui ó, o título certo, ó, perfeito, ó, certinho, beleza. E o botão aqui ó, a chamada para ação que é muito importante, você pode manter aqui tá? Você pode colocar, você pode ó, enviar mensagem, você pode comprar agora, você pode testar, tá bom? E aí fale conosco, por exemplo, um botão muito bom também, fala conosco, ó, tá? Você pode colocar aqui ó, fala conosco, por exemplo, tal, tá, beleza tranquilo ó, certo pode manter aqui beleza e aqui tem uma mensagem você pode observar aqui ó iniciar no, no que a pessoa for clicar é, para ver o anúncio tá vai ter aqui ó uma mensagem tá clicar a pessoa vai clicar certo e vai ter aqui esses pontos aqui ó. ela vai é, definir um desses pontos aqui beleza e aqui é ela vai ter um, uma, uma, uma conversa tá uma automática a primeira mensagem mas você pode também editar isso aqui você pode editar você pode mudar aqui ó editar certo você pode trocar essas mensagens tá bom mas eu vou mostrar aqui o padrão mas nada te impede de você poder trocar troca porque eu acho bem bem interessante você trocar tá? você pode estar tá trocando aqui ó fazer tem umas perguntas aqui bem específicas. Ó. pergunta 2 é pergunta 3 aqui tá você pode estar tá trocando aqui uma até uma resposta aqui automática aqui tá automática beleza mas aqui é só para você saber dessa informação Tá, para você não se perder, certo? Você fazer esse, todas essas detalhes aqui. Ó, essas configurações é muito importante para o anúncio. Então faz, tá não aguenta moda, faz, beleza? Faz. E aqui você fez isso aqui. Você colocou as informações que você precisa para você poder executar a tua parada. Tá Na, no, no teu anúncio. Você vai clicar aqui em salvar e concluir. Certo? Perfeito. Ó, tá Vai ficar uma mensagem para você salvar aqui bonitinho. Beleza? feito aqui esse processo tá você pode ver já tá tudo certo aqui já beleza então aqui okay, ó vamos dar aqui uma, uma prévia dos anúncios para gente ver como é que fica prévia ativada certo beleza tá, tá ok vamos clicar aqui ó de prévia avançada clica é que tá tá bom ó, o nosso nosso anúncio aqui ó beleza Então bem interessante tá bem legal pode até ver com, com, como é que eles fica né? Nos, nos posicionamentos, tá bom? Olha só que bacana, né? Como você faz para colocar tá os seus os criativos no posicionamento correto? Eu vou deixar que passando aqui no card, aqui, ó. No card, então não perde isso também. Esse vídeo não. Assim você terminar de ver esse vídeo, corre para você ver esse vídeo aqui que tá passando aqui no card, beleza? Para você entender mais como que funciona todo esse posicionamentos porque tem é, criativos que é uma merda tá que você não consegue mostrar né da forma correta e, e alinhada para ter o possível cliente então você queima grana que você queima é, até o sabe até estratégia que tu vai fazer então eu super recomendo que você coloque todos né os criativos os criativos posicionamentos que tu for que tu for utilizar no teu Instagram tá no teu feed então como aqui ó tá isso aqui tá branco por quê porque Poxa, aqui isso, isso aqui eu vou eu vou grana se eu deixar assim, tá? Eu não, vou, mas eu não vou deixar assim, porque isso aqui é só um vídeo, que eu tô gravando para vocês, tá? Só para mostrar para é, ilustrar mesmo, para exemplificar, tá? Mas isso aqui na minha campanha mesmo, certo? Eu acredito isso aqui. Beleza, eu coloco aqui um vídeo aqui, certo? Um vídeo para ficar tudo preenchido, tudo de acordo, né? Quando gente clicar eu não perder nem nem meu tempo, né? Então eu gosto de poder aproveitar todos esses posicionamentos aqui, tá? Os Springs aqui, ó, tá? Faz um vídeo para cá também, coloca aqui, coloca muito bonitinho, deixa tudo alinhado, tá? Você verifica sempre se tá tudo ok, ó, os anúncios, isso aqui tá tudo bacana. Você pode, pode olhar que está bem alinhado, certo? Então você pode ver isso aqui, tá tudo certo, tá bom, gente? Então vou fe vou fechar, beleza? E você fez esse processo aqui, ok? Outro ponto, se você quiser realmente publicar, você pode publicar, Ok? Ah, eu quero poder duplicar aqui, tá? Você vem aqui, ó, tá? Nesse, nesse três pontos aqui, certo? Você vem aqui, ó, em duplicar aqui, ó, tá? Tem duplicar e duplicar rapidamente. Então, clica aqui em duplicar rapidamente. Certo? Eu tô aqui duplicando, beleza? Ó, eu dupliquei o meu anúncio, tá? Eu não dupliquei a campanha, eu não dupliquei o conjunto, eu dupliquei o anúncio, tá? Aqui agora exatamente que agora é uma cópia. Eu posso colocar aqui anúncio, ó, anúncio. Tá? Eu posso colocar aqui anúncio 2, Tá? Dois que isso aqui é uma cópia, beleza? Então aqui, ó, nos dois, ó, beleza? Aqui é uma cópia, beleza? E como aqui é uma cópia, eu posso até editar o anúncio, o, o, o meu anúncio todo, certo? O que eu posso que trocar essa imagem aqui, ó, tá bom? Eu vou trocar a imagem agora, ó, certo? Ó, eu vou limpar aqui, eu vou adicionar uma nova imagem, beleza? Vou carregar aqui do meu computador. Vamos colocar aqui essa imagem aqui ó perfeito vou marcar aqui tá vamos clicar em concluir e perfeito tá vendo ó? você pode ver aqui você pode até testar isso aqui também ok tá tudo certinho ó. beleza tudo OK, eu Vamos olhar aqui. Vamos, vamos, vamos clicar aqui na prévia aqui, prévia avançada para a gente ver como é que fica. Como é que tá o nosso anúncio? Olha só que bacana, né? Show. Tá vendo, ó? Certo, ó? tudo bem alinhado. Beleza? Olha só que, que interessante, tá vendo, ó? Bem legal. Beleza? Ah, eu quero poder testar mais um outro anúncio. Tá, você pode fazer o mesmo o processo aqui. É o mesmo você, pode, você vai clicar em, em, em, qualquer, em qualquer um desses anúncios, tá? O anúncio 2, anúncio 1. Um, vai clicar aqui, ó. Tá, vamos colocar aqui, ó. Um, um aqui, anúncio dois. aqui você pode clicar aqui, ó. Por exemplo, aqui tá. Você pode duplicar rapidamente, beleza? Clica aqui, ó. Fiz, fiz uma cópia, certo? Vamos colocar aqui agora anúncio. Três, tá? Vamos editar agora. Três. Vamos tirar isso aqui que é uma copy. Certo? Aqui você pode trocar a imagem. Beleza? Certo? Aqui, ó. Você pode trocar a imagem agora. Beleza? Vamos limpar aqui. E adicionar a mídia. Adicionar aqui, ó. Imagem. Correto? Pega aqui a Imagem. Vamos colocar aqui sem imagem aqui agora. Perfeito, clique aqui, concluir. Tá vendo? Ó? A imagem nossa foi, já apareceu aqui, certo? Vou colocar aqui, ó. Tá vendo uma prévia aqui avançada? Olha só, que legal, né? Os anúncios, beleza? Espero que você aprenda de bastante com esse conteúdo aqui. Assista até o final, porque, cara, aqui é coisa que eu aplico também que eu ensino para vocês, coisa para vocês aprender mesmo, executar a missão. Tá? Eu posso fazer uma coisa certa, beleza? Então, ó, nossos anúncios aqui, ó, beleza, só para vocês verem como é que fica, aqui, né? Como é bem interessante, né? Aqui no formato stories para vocês verem aqui do sólido é do Messenger, né? Do, do Facebook, certo? É do Instagram, beleza. Tá tudo aqui. Nossos anúncios tranquilo. E beleza, fez esse processo aqui. Tá tudo aqui. Você pode, pode clicar aqui em publicar, beleza? Publicar aqui, ó. Publica tá, ó. Publicando já os anúncios, tá? Gente, o processo aqui é esse. Não tem mistério, não tem segredo para dormir, não tem nada. Publicado, beleza? Você pode fechar isso aqui, ó. Pode fechar isso aqui, publicar aqui em rascunho aqui, tá? O que foi para dar como exemplo, fechar aqui, tá? E aqui, ó, tá dando esses aqui porque é, o nosso anúncio não foi publicado, tá bom, gente? Aqui, ó, tá bom? Conferir publicar, beleza? Então, é, no seu não, não vai aparecer assim, pode estar tá tranquilo, tá? Se tiver tudo certinho, não vai aparecer não. Aqui foi só para mostrar para vocês mostrar como que você pode estar tá executando aqui, tá? É, o teus anúncios, certo? Então, você pode até é, ver os seus anúncios aqui, você vai marcar aqui, você pode ver seu anúncio, como, como é que ele fica, tá? Você vai vir aqui, ó, essa abinha aqui, você vai marcar aqui, ó, marcou, tá? ó Marca isso aqui, essa opção. Você vem aqui, ó, nesse três pontinho beleza? E vai ver aqui, ó, clicar em ver prévia. Tá, olha só como é que fica o seu anúncio, certo? Beleza, ó, com o botão aqui, fala conosco, tudo mais, certo? Aqui, ó, correto? Então você pode ver aqui que tá tudo bem alinhado, beleza? Ó, beleza? Então, bem certinho mesmo, bem organizado, beleza? dá o okay, que pode dar o okay que aqui, ó? Pode ver o outro também se você quiser você desmarca, tá? E marca aqui, clica nesse três pontinho aqui e de prévia, tá? Ó, prévia. Vai que o outro anúncio, tá? Fica bem legal, não fica bem interessante, então fica bem legal mesmo, tá? Dá ok, ó. Você pode ver aqui, certo? Tá, os nossos três anúncios, né? Que tá publicado aqui, ficar aqui de novo aqui a prévia. O processo aqui é o mesmo, tá? Olha só, interessante. Beleza? Então, nosso vídeo de hoje Foi isso aqui, espero que você tenha gostado demais Beleza? Desse conteúdo aqui Cara, se você gostou, cara, se o dedo aqui embaixo Aqui, dá, dá seu like, dá, deixa seu comentário Mano, porque são coisas que eu aplico Tá? De verdade, em meus projetos Online, tá? Nas minhas campanhas Então, então esse vídeo aqui, esse conteúdo aqui foi para poder te ajudar De verdade, de coração Beleza? Vamos pra cima, vamos embora Um forte abraço aí, até o um próximo vídeo